Boneca Barbie, que foi inspirada na personagem Lili, que era uma personagem da Alemanha em 1959. E nós temos também ela que competiu com a Barbie brasileira. E agora ela ganhou as redes sociais, né? Na última semana, como pretendente aí ao Masterchef. O que mais chamou a atenção em vários portais de notícias foi o Pão de Queijo cor-de-rosa que ela fez. Então, se ela fez um pão de queijo, dá, dá para dizer que ela é mineira, né? E é isso mesmo. A nossa convidada de hoje, do Jornal do Meio Dia, é de passos, é paciência, está pertinho da gente aqui de Piuí, na Onda Oeste, é, pertinho de Alpinópolis, pertinho de Itaú de Minas, mas há muito tempo ela está em São Paulo. E nesse pão de queijo cor-de-rosa tinha um pouquinho de Barbie um pouquinho da mineridade E hoje nós estamos recebendo aqui Iácara Pioto, que já fez diversos trabalhos para a TV, participou do programa Rodrigo Faro, assistente de palco, bailarina, atriz. E ela vai falar com a gente hoje no Jornal do Meu Dia. Iácara Pioto, seja bem-vinda. Obrigada, Alex. Obrigada pela oportunidade. Como é que vocês estão? Me fala você, São Paulo, tá chovendo terra da garoa, né? Aqui em São Paulo é uma loucura, né? Um dia tá um calor insuportável, no mesmo dia faz uma chuvinha, um frio, então você tem que estar preparado para todas as estações no mesmo dia. E convidei você para a gente bater esse papo, falar um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira. Eu queria que você se apresentasse para o nosso público, o público da Onda Oeste, aqui da região centro-oeste de Minas, que está muito pertinho da sua terra natal de passos, e a gente vai falar também dessa sua saudade de passos e do seu trabalho profissional. Se apresente para o público, por favor. Gente, vou contar um pouquinho da minha história para vocês, bem resumidinha. Eu nasci em São Paulo, então eu sou paulistana de nascença, mas eu sou paciência de criação, tanto que aqui em São Paulo, quando eu morei no Rio de Janeiro, quando as pessoas perguntavam de onde você é, eu falava, eu sou mineira, sou de Passos, porque foi onde eu cresci, foi onde eu aprendi a ser artista, a minha família toda de artistas, eu cresci nas cutias, da minha mãe de teatro, a minha família toda de radialistas, é, de TV, então eu, eu nasci nesse celeiro de artistas, e Passos é um celeiro de artistas que que é, envia artistas para o Brasil inteiro e para o mundo. Eu tenho muito orgulho de ter crescido nesse lugar, com tantas lembranças, que me preparou tanto. para Quando eu fui para o Rio, quando eu vim para São Paulo, eu estava já realmente bem preparada para ingressar no mercado de trabalho e foi incrível para mim. E quando que você foi para São, São, São Paulo, Paulo? já trabalhar com para trabalhar como artista? Em que ano? É, quando? Foi em 2011, se não me engano. Eu saí de Passos em 2009. Então, o seu primeiro trabalho não foi como Barbie, né? Não, a Barbie não, é 2015. Me conta Sim, esse começo exatamente. da carreira. O Alex tá bem formado. bem <risos> formado. É, não, eu fui para o Rio de Janeiro em 2009, trabalhei bastante como atriz lá no Rio de Janeiro, e quando comecei a fazer longa-metragem, a gente sempre via para São Paulo para gravar. Aí eu pensei, putz, o ouro está em São Paulo, então eu preciso ir para lá, porque Rio era muito novela. E eu só faz nada para cinema, para programa de TV, eu falei, então vou tentar São Paulo. Aí vim para São Paulo, fiz o teste para entrar na escola Wolf Maia, Consegui entrar na escola e falei, agora eu vou me mudar para São Paulo. Enfim, comecei a trabalhar como atriz aqui, bailarina, fazer longa-metragem, fazer curso, curta, comentário de TV, até que me convidaram para participar do concurso da Barbie Brasileira, no SBT. E aí que eu virei a barba assim, da noite para o dia. Você já, era, você já tinha essa, essa paixão pela Barbie? Já, eu já era apaixonada por cor de rosa. Sempre, tudo meu sempre foi cor de rosa. Eu sempre usei rosa. E na faculdade, a minha melhor amiga, o nome dela é Suzy. E nós duas, <risos> que ela é de pastas, a, a Suzy. E a gente sempre usando rosa, então todo mundo fala assim: a barbie é a Suzy. E a gente era bem patriciana nos 2000, sabe? Tipo, a, Suzy, ai, mim, a Suzy não. eu conheço. A Suzy, ela é sobrinha do Toninho, ela é filha do Ciro. Exatamente, ela, ela a é a minha melhor amiga. <risos> bacana atriz também Blu, né ela é atriz a atriz também ela veio para quando eu vim, vim morar em São Paulo eu tava morando no Rio e ela já estava em São Paulo e aí eu vim morar com ela e aí tipo a gente foi trabalhando trabalhando trabalhando e quando chegou o concurso da da Barbie brasileira eu já meu mundo já era rosa tanto que já é, a Eliana pediu para ver minha casa minha casa já era toda cor de rosa e deu um bom assim tipo, do domingo para segunda Aí, eu realmente vesti a casaca da Barbie brasileira e trabalho como Barbie já faz 15 anos, além do meu trabalho de, de atriz. E aí, agora, Barbie, uma não percebe. Bacana, você falou que trabalha como Barbie há 15 anos. Então, se o pessoal quiser te, te levar para um evento infantil, uma festa de criança, pode te contratar, que a Barbie vai estar lá. Com certeza. E, e engraçado, Alex, que eu, eu trabalho mais com o público adulto do que infantil. É. A Barbie é uma muito, boneca muito adulta, legal. né? Exatamente, tem aquela. Está com acho que 60, não me engano, 62 anos já, a, a boneca. Então, tipo, muito faz. É, então. Momento, falo, é... É, então já, a Barbie já tem idade. Aqui, aqui também, viu? Aqui tem muitos bons toques de preenchimento. Mas enfim. Mas... Parte, né? tem que se cuidar. Aqui em São Paulo eu faço muito lançamento de produto de beleza, feira de beleza, marca de loja de roupa, mas também bastante festa infantil. Mas o público maior, por incrível que pareça, é o adulto. Você teve uma passagem também, não como bar, mas como assistente de palco, né? Você trabalhou com Rodrigo Faro. Como foi essa experiência? Sim, eu trabalhei com o Rodrigo Faro por três temporadas, que foi do Faça e Dispersa, que é uma das minhas especialidades, que é o improviso. É, para ser uma atriz de improviso, ainda mais na, no, no time da comédia, você tem que ter um feeling muito rápido, uma jogada muito rápida. E aí, nos testes, para fazer o, o, o, os, os quadros, que era um quadro, não sei se vocês lembram, que tinha um casal na mesa, é, jantando, e aí vim uma atriz para entender, para causar o furdunço ali, e eu com ponto, com o Rodrigo me falando, ah, agora você vai fazer isso agora é isso, então você tem que ter um time muito rápido, e eu fiz a primeira temporada, foi incrível me chamaram para fazer a segunda, depois a terceira e ai eu queria muito voltar que voltar, porque esse quadro é, é, é sensacional <risos> o improviso me ajudou muito também porque quando eu fiz o filme o Pro, é, o teste foi de improviso e na gravação eles usaram uma técnica que se usa muito nos Estados Unidos, onde você não tem um texto. Você Nossa. tem uma ideia, o diretor te conta qual é o seu personagem, qual é o seu papel e sai na hora. Onde isso, isso? É isso é muito do teatro, né? Muito do teatro, muito, muito. E foi é, é, a famosa, muito é a famosa boa merda no teatro que a gente usa, né? Exatamente, é isso mesmo. <risos> e foi incrível. Oh, oh. Oi, Yacra, é o seguinte, é, você ganhou as redes sociais recentemente, agora, na última semana, justamente pelo, pela introdução. Esse é até o motivo da nossa pauta, por isso a gente entrou em contato para bater uhum. esse papo com você. Você participou, né, dessa seletiva do, do Masterchef com esse pão de queijo cor-de-rosa. Cor-de-rosa. Fala desse pão de queijo cor-de-rosa. Você sabe que você pode patentear isso, né, de repente. Olha, aí... que ideia boa. Não tinha pensado nisso. Era... Quero 10%. Hein? No, no Masterchef, quando eu fiz a minha inscrição, eu queria é, criar um prato que realmente remetesse a toda a minha memória efetiva da minha vida toda. E foi muito incrível a ideia do pão de queijo de cor-de-rosa, porque o pão de queijo é a coisa mais mineira que eu conheço. Não tem um mineiro que não, não coma pão de queijo com tudo. É no café da manhã, é no churrasco, é no almoço, e tudo vai pão de queijo. E eu sou Você apaixonada por pão isso. de queijo aí, né? Tenho certeza. Porque eu estive Nossa. em São Paulo na semana atrasada, eu, eu com a minha esposa, e a gente falou justamente disso A gente pediu um pão de queijo e é muito diferente do nosso, né? Tem nada a ver. Não tem nada a ver, Alex, o que você está dizendo é a pura verdade. O pão de queijo de São Paulo é muito diferente do pão de queijo de Minas. Então, quando eu cheguei aqui, que, que eu fui comer pão de queijo, eu falei, gente, isso aqui é biscoito, isso aqui não é, não é pão de queijo, não. Pão de queijo é diferente. Eu acho que a maneira de fazer é que eles fazem só com polvilho doce. A gente faz com polvilho doce e o azedo. O queijo, o queijo da canastra, ai meu Deus do céu. Que bom, bom, bom. E aí eu fiz todo o pão de queijo com os ingredientes de Minas com polvilho de Minas, com queijo de Minas, só o outro que não era de Minas, mas enfim, então ficou um pão de queijo com muito mineiro, e aí para dar o toque de Barbie, eu, eu vou colocar nele na rosa, fazer um recheio de rosa e vai ser o pão de queijo rosa da Barbie, e eu não imaginava que ia dar essa repercussão no Brasil inteiro nas redes sociais. É, saiu nos principais portais mesmo de notícias, né? Foi. É, acho que a gente Entendi. pode estar vindo UOL, vindo Terra, vindo G1, pão de queijo, cor de rosa. Tá aí a, a receita. Tinha que ser mineiro para fazer isso, né? Oi, Acara. Tinha que ser mineiro, né? É, mas, ó, muito obrigado por esse bate-papo. Parabéns pela ideia. Eu Não deu para vencer o Masterchef, mas deu para mostrar o campo, o quanto nós mineiros somos talentosos, né? Acho que Exatamente. esse é o grande prêmio esse é o grande prêmio, então parabéns para você, deixa aí sua mensagem final para os nossos telespectadores, o pessoal que nos acompanha na no Onda Oeste, e sempre que você tiver algum trabalho novo, alguma novidade, a gente está de portas abertas para poder contar aqui no jornal, tá joia? Combinado, Alex, eu agradeço muito a oportunidade, eu morro de saudade de Minas, de tudo, Minas, sou apaixonada por esse lugar, vou visitar, eu vou visitar vocês quando eu for a pasta, vou dar um pulinho aí, que é tudo muito pertinho, e a frase que eu quero deixar para as pessoas é a frase da minha vida, que é uma música do Gonzaguinho. Ah, eu tô emocionada de, de falar. É. Que é viver e não ter a vergonha de ser feliz. Porque, ah, vou chorar, eu sou super emotiva. É, às vezes a gente tem medo e tem vergonha do julgamento das pessoas. Tipo, não vou fazer uma coisa que eu quero, muito com medo do que as pessoas vão falar. E as pessoas que mais é, inspiram outras pessoas, são as pessoas que tiveram coragem de fazer aquilo que amam, sem medo do julgamento das pessoas. E aí? Acho que esse é um desafio para todo mundo. Eu tenho como inspiração várias pessoas, mas ontem eu estava lendo uma história do Cafu, que foi campeão do mundo lateral direito, eu gosto muito de futebol. Ele foi reprovado em 14 testes. Caramba, e não desistiu. E foi a seleção brasileira, convocado pelo Tele Santana, que foi o maior treinador de todos os tempos. Então, acho que isso Olha é a vida história. mesmo. A gente... Até É, a superar, sair, é Então, é não, não, pa... não pare no primeiro, não, né? É não. muito, não, até que você conseguiu. Sim, se você parar Ele no primeiro, parte. você não vai chegar no segundo. Mas me conta uma coisa, pra gente finalizar mesmo, eu não perguntei como que você deu aquela coloração rosa no pão de queijo? O pessoal tá perguntando aqui no WhatsApp. <risos> Isso aí é o, o, o segredinho, gente. Na verdade, é muito simples. Anilina. Simples. A hora que a massa tá pronta, tá tudo feito pão um de queijinho de Minas, que todo mineirinho sabe fazer, algumas gotinhas de anilina e Perfeito. Tá certo. Beijo pra então, você. Sim, obrigado por a gente. Uma ótima terça-feira para você. Obrigado. Pra vocês também, gente. Um beijo pra Minas Gerais. Amo vocês.